Desde 20 de janeiro de 1941, homens e mulheres da Força Aérea Brasileira estão em prontidão, 24 horas por dia, controlando, defendendo, integrando o território nacional, com uma área de 22 milhões de quilômetros quadrados sob sua responsabilidade. Para continuar respondendo aos desafios do novo século e atender às demandas da Força Aérea Brasileira, no início dos anos 2000, iniciaram-se os estudos para escolher a aeronave para equipar a linha de frente da sua defesa aérea. A Saab foi avaliada como empresa apta para cumprir todas as exigências técnicas, logísticas e industriais, sendo elenta em dezembro de 2013 a vencedora para fornecer 28 Gripen-E monopostos e 8 Gripen-F bipostos. Era o início de uma colaboração real e de sucesso entre o Brasil e a Suécia. Uma aeronave ágil. Que atinge duas vezes a velocidade do som e pode executar as missões de defesa aérea, ataque e reconhecimento no mesmo voo, sem precisar retornar à base. A comunicação centrada em rede e o datalink multiplicam a capacidade de combate do gripping. Os sistemas de armamento e de guerra eletrônica permitem a realização de múltiplas missões. Enquanto o seu radar avançado, pode buscar e orientar os mísseis para atingirem alvos a dezenas de quilômetros. Sua elevada disponibilidade e baixa necessidade de apoio de infraestrutura em solo permitem que a sua operação seja feita de vários aeródromos ao longo do território brasileiro, decolando com grande capacidade bélica, inclusive de pistas curtas. O Gripen tem o DNA brasileiro, com a dedicação das empresas nacionais em centenas de milhares de horas em transferência de tecnologia, treinamentos e produção. Designado F-39 pela FAB em agosto de 2019, o primeiro Gripen brasileiro alçou o voo inaugural na Suécia. Um ano mais tarde, um piloto da Força Aérea Brasileira já realizava o voo no F-39 Gripen. Desde setembro de 2020, o caça está operando em nossos céus, dando continuidade à campanha de ensaios em voo e testando as suas capacidades e funcionalidades em diferentes ambientes e situações operacionais. Hoje é um grande dia. 23 de outubro de 2020, na data de comemoração do Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. A FAB apresenta o F-39 Gripen, seu mais novo vetor multimissão, reafirmando o seu compromisso em controlar, defender e integrar a Dimensão 22. O futuro chegou.